A vaca amarela cagou na panela. Não. Como pôde? O Alan zerou em 5 minutos e você apenas está em aquecimento há 4 horas e meia. Seria o Fac Deus Gamer?